Pós-fácil Sobre o termo possessão Allan Kardec, no prodigioso empreendimento de codificação do Espiritismo, evitou inicialmente usar o termo possessão por falta de evidências do fenômeno, preferindo o termo subjugação. Avançando nas pesquisas, constatou conforme segue em A Gênese capítulo 14. 46 Necessário se torna este socorro quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque nesse caso o paciente, não raro, perde a vontade e o livre-arbítrio. 47. Na obsessão, o espírito atua exteriormente, com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado, Ficando este, afinal, enlaçado como uma teia e constrangido a proceder contra sua vontade. Na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Toma-lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só se pode dar pela morte. A possessão, consequentemente... É sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, pela razão de que a união molecular do perispírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção. Capítulo 11, número 18 De igual modo, cita importante relato publicado na Revista Espírita de dezembro de 1863, sob o título um caso de possessão, senhorita Júlia. Registrou ainda no mesmo capítulo 14, item 48 do livro A Gênese, que essa palavra possessão pode ser aplicada também quando um bom espírito deseja atuar mais intensamente através do médium, com a diferença de que respeita intermediário agindo com doçura por meio dele. 48. Na obsessão há sempre um espírito malfeitor. Na possessão pode tratar-se de um espírito bom que queira falar e que, para causar maior impressão nos ouvintes, toma do corpo de um encarnado, que voluntariamente lhe o empresta, como emprestaria sua roupa a outro encarnado. Isso se verifica sem qualquer perturbação ou incômodo, durante o tempo em que o espírito encarnado se acha em liberdade, como no estado de emancipação,